E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês como tá aplicando o reverb na voz de um modo mais profissional, digamos assim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar e bora pro vídeo. Então, aqui eu tenho o Lead Vocal, que é o vocal principal, tenho 11 violões e aqui eu tenho também os backing vocals. É, aqui eu só coloquei um reverb nos violões, só para dar uma, uma ambientação legal neles Mas o foco vai ser mesmo em torno da voz principal, assim como do backing vocals Aqui no, nos violões eu mandei aqui para um subgrupo E coloquei aqui o um, Breverb, um, um que é o, um plugin nativo de reverb do, do próprio Cakewalk então eu coloquei aqui um plate no violão, só para dar uma ambientação, vou mostrar como que está soando os violões. Vou mostrar sem o reverb. você nota que dá uma ambientação legal e eu coloquei também aqui um compressor, né? só para dar uma nivelada no som dos violões então tá um, um compressor aqui no, no, no subgrupo para todos os violões mas enfim, vamos lá é, a gente vai aqui, vamos abrir aqui o console abrir aqui o console, viu? kick que aqui geralmente fica no, no, no multidoc aqui embaixo né? Caso não esteja aqui, você vem aqui em Views e Console View ou Alt mais 2 do seu teclado. Então temos aqui o Lead Vocal, os violões, como eu disse, aqui está o subgrupo dos violões e aqui o subgrupo dos backing vo back vocals, né? Também coloquei num subgrupo. É, eu vou colocar aqui o, o vocal para vocês ouvirem, para ver que não está sem efeito algum. Então perceba que ele está sem efeito algum O vocal Assim como os backings Deixa eu colocar lá Mais ou menos onde canta Aqui É, com os violões, como que está soando, vamos ver Então perceba que apenas violões estão ambientados E a voz e os back vocals, a voz principal e os back vocals estão secos Sem nenhum tipo de efeito E vamos lá então eu vou mostrar aqui uma, uma forma, Aí, existem várias formas de você estar tá aplicando o reverb é, no, nos vocais, seja direto aqui na trilha, ou usando é, subgrupos, ou usando é, canais auxiliares ou o buzz aqui, aqui né, no caso no cakewalk. Mas essa forma também você pode fazer em qualquer down, né, não fica apenas restrito no cakewalk, mas você pode estar tá utilizando em Qualquer DAW que você utiliza Da sua preferência Vamos lá é, Eu venho aqui em Send No Kickwalk E crio aqui New Aux Track Uma nova pista auxiliar Só que aqui Eu vou Estar eu vou tá utilizando Um reverb assim também Como um delay na, Aqui na na voz principal então eu vou criar du duas pistas auxiliares criei aqui duas pistas auxiliares e agora vamos tá acrescentando os efeitos que nós queremos aqui eu vou escrever nesta pista eu vou escrever o reverb vocal reverb vocal e aqui delay vocal aqui segurando o ctrl alt e clicando eu posso mover que vamos colocar aqui o delay após o reverb essa sequência é mais fácil da gente estar tá visualizando o reverb aqui que eu vou estar tá utilizando vai ser o breverb né o breverb ou você pode estar tá vindo aqui deixa eu colocar aqui por categoria né que é o padrão então você pode vir aqui, ó, Reverb ou Reverb e Reverb 2 Cakewalk E aqui vou estar tá utilizando O Hall mesmo Esse é Reverb Reverb do tipo Hall Em Time, aqui no Time Vamos utilizar é, Abaixo de 1 segundo, vamos colocar aqui 972 milissegundos Vamos utilizar aqui é... Aqui em Size Você pode deixar em 50 mesmo Em difusão, Diffusion é né, 50 Em Shape também 50 E Speed 50 também Aqui no Dry Você zera Vamos utilizar apenas o canal O Reverb não vamos misturar a voz limpa juntamente com o Reverb Então... É, a gente vai ver que... Ele já tá soando assim a voz Então veja que já temos o Reverb na voz Por enquanto... Vamos deixar assim por enquanto Aqui no delay Nós iremos utilizar O delay da próprio, do próprio do, do próprio kickwalk, o delay nativo do kickwalk Que é o Sonidos delay é, aqui nós deixamos Clicamos aqui, deixamos em delay Vamos estar utilizando aqui apenas o delay Em... Feedback, vamos colocar aqui Por volta de 25 Vamos colocar aqui É, 25, vamos deixar 25 é, o Mix deixa como está, Crossfade é, aqui Temos Low e High, né, vamos fazer uns cortes nas frequências para não estar tá embolando Aqui eu vou cortar um pouco do agudo Vou cortar aqui e vou deixar um 4000 aqui, 4083 Vou deixar aqui, no caso É, aqui podemos fechar Então vamos ver como que tá soando É, veja que tá bem, tá bem forte, né? Tanto o reverb quanto o delay Então como que a gente controla? Aqui, a gente vai controlar pelo, uh, pelo sinal que estamos enviando para os canais auxiliares. Não iremos controlar pelos faders. Você pode controlar pelos faders, mas é, é, vamos controlar aqui pelos é, pelo send aqui, né, pelo sinal que estamos enviando. Em reverb, porque a gente pode ir abaixando. Vou deixar só soando aqui as duas pistas, que é o reverb, o reverb e o vocal. E vamos vendo uma, um, um tanto que fique legal. Driving to the rockies with only stars above to follow me in the sky far from the sea. Going back to lookout mountain. Going back to tell them it was me. Vamos ver com a música. Com o violão no caso Então veja que Então veja que já estamos nos aproximando De algo já bem legal é, Agora vamos dosar aqui o delay Delay ali apenas para dar uma continuidade no reverb, ele não, não precisa destacar tanto, é, é apenas para dar uma uma continuidade, uma cauda, né? Digamos assim. I'm driving to the Rockies with only stars above to follow me in the sky far from the sea. Going back to Lookout Mountain. I'm driving to the Veja assim, que não está tão forte o delay, ele dá a continuidade do reverb, né? ele dá uma acrescentada ali Vamos deixar soar apenas o reverb e o delay para a gente ouvir Agora com a voz junto Então perceba que ele já deu uma ambientação bem legal para a voz Algo que a gente pode estar tá utilizando também É a gente duplicando a pista de voz Eu vou duplicar aqui a pista No vocal Duplicate Bom, eu dupliquei aqui a pista. Veja que eu estou com a pista duplicada. Então, o que eu vou fazer? Nessa pista, eu posso tirar todas essas mandadas que está aqui. Deixo isso apenas na pista, na pista principal. Nessa pista, o que eu vou fazer? Deixa eu é, multar as outras, deixar apenas essa aqui suando. Veja que ela tá. To the Veja que ela perceba que ela tá limpa. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui um, um efeito que é o pitch. Um efeito de pitch. Eu vou acrescentar esse pitch proof esse efeito no caso. Aqui nós vamos colocar é, em mais 12 e vamos colocar em WET, deixar ele bem nada do som original, apenas o som é alterado e ele vai soar assim. A princípio é estranho. Mas depois é, vocês irão entender o que está acontecendo. É, esse plugin, ele é um plugin gratuito. Eu vou deixar na descrição do, do vídeo para quem quiser estar tá baixando ele. É só acessar o site e, e baixá-lo. É totalmente gratuito. É, após ele, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um... Deixa eu colocar aqui por tipo é... deixa eu ver aqui eu vou colocar aqui depois dele vou estar tá colocando um um um nomad esse Volve driver vou colocar esse plugin por quê? eu quero a ideia aqui é distorcer essa voz que a gente acabou de alterar. Então veja que eu tenho um driver. Eu posso até aumentar um pouco que o driver da do plugin para distorcer um pouco mais a voz para não deixar tão tão nítido a voz. Vamos colocar aqui. Certo, e o que, que que queremos fazer aqui agora? No caso, esse canal, eu vou colocar ele aqui, eu vou fazer, eu vou estar tá enviando o sinal dele, aqui no incêndio, né? uma mandada, né? Eu vou estar tá enviando para esse reverb, o reverb do vocal. Vou estar tá enviando para cá, aqui, reverb vocal. Então, eu criei essa mandada. Então, é, o que que eu vou fazer? Aqui em post eu desativo, deixo apenas ele no pré né, no caso, e aqui eu posso abaixar todo o volume, que ele vai continuar suando. Ele está agora passando pelo canal de reverb. E o que que a gente vai fazer? A gente vai somar, a gente vai somar é, esse canal, esse sinal com o sinal da voz, né, da voz principal. Vejamos. To the Rockies, with stars above então você aqui no level você vai controlando o quanto você vai enviar desse sinal é, oitavado, no caso da voz oitavada, né? você vai controlar quanto que você vai estar enviando para o reverb. Então veja a ideia não a ideia não é deixar tão evidente essa essa vozinha mas sim é apenas para para tá dando um destaque maior para a voz então essa vozinha ela vai deixar ela vai fazer sobressair um pouco mais a voz principal no meio da mix então eu vou soltar aqui junto com o violão e a gente vai controlando aqui é, o quanto da vozinha a gente dessa voz a gente vai essa voz oitavada a gente vai estar acrescentando no, no som original da voz. I'm driving to the rockies, with only stars above to follow me, in the sky far from the sea. Going back to look out mountains. Going back to tell them it was me. Então veja que a essa voz oitavada ela não é para se destacar, ela é apenas para acrescentar algumas algumas frequências no no, no próprio reverb para estar tá, é, sobressaindo a voz principal no meio do mix. E o que que você pode estar tá fazendo também, por exemplo, aqui, na trilha do Reverb, você pode estar tá acrescentando aqui, nesse, nesse, nessa pista auxiliar, você pode estar tá acrescentando um, um compressor. Vou pegar aqui o próprio do Cakewalk. Que é o... pegar aqui o Sonics Compressor. E aqui você pode estar tá zerando o ataque. Para ser rápido, um ataque bem rápido Para a hora que a voz Aparecer a primeira nota Da, da voz principal O compressor ele vai ativar e ele vai Estar tá reduzindo um pouco O ataque do reverb Deixando apenas a cauda né? Então destacando Mais ainda a voz Então aqui eu posso deixar em zero o ataque Release Também porque eu quero que ele saia rápido Também, eu não quero que ele fique Comprimindo, mas sim que ele Atue apenas na primeira nota e saia, né? Vou deixar em 80 Aqui em ratio eu vou colocar 5 para 1 E aqui a gente vai controlando E primeiramente o que, que a gente vai fazer? Eu venho aqui no, no canal Lead Vocal Eu venho aqui em Sends E eu venho aqui, ó Em Sonitus, Effects, Compressor, Side, Input, Reverb, Vocal Então eu coloco aqui então eu já estou enviando o sinal do lead vocal para o compressor do reverb vocal em todo momento que a voz principal cantar ela vai ativar o compressor que irá comprimir o, o ataque do reverb né? deixando apenas a cauda vamos ver aqui eu vou colocar em bypass e tirar do bypass e vocês vão perceber que Quando eu tiro do bypass você percebe que o ataque No ataque da voz o reverb ele diminui um pouco a intensidade E assim que a voz sai fica calda. né? Vamos ver aqui então perceba que o compressor ele acaba, ele ajuda né, ele ajuda a deixar a voz, a voz não tão embolada, não tanto embolada como ficaria apenas com reverb né, então o compressor ele dá essa segurada no ataque para deixar a voz um pouco mais livre bom, essa era uma forma que eu queria mostrar de como você está aplicando o reverb na voz principal no lead vocal de uma forma é, mais profissional, digamos assim no próximo vídeo eu vou estar tá mostrando como está aplicando o reverb nos backing vocals né? no caso está utilizando o reverb no backing vocal para estar tá ambientando eles também então esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo vídeo eu volto é, trazendo aqui uma forma de estar tá colocando o reverb nos backing vocals. E é isso aí, se você gostou do vídeo deixe seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações e comente qualquer coisa aí, se gostou, o que, que você achou do vídeo e compartilhe com seus amigos para estar tá fortalecendo o canal. Um forte abraço a todos e até mais.